Oi, vou contar um pouquinho sobre a tese desenvolvida durante o meu doutorado em Ciências Ambientais. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Eu sou o Evandro Sanguineto, legal. <risos> vou contar um pouquinho para vocês sobre a tese que foi desenvolvida, o trabalho, a pesquisa que foi feita durante meu doutorado na UFSCar em Ciências Ambientais. O nome da tese, ciência, avaliação, procedimentos para avaliação sensorial de atributos climáticos e da paisagem. Os sentidos da visão, tato, olfato e audição, aplicados ao diagnóstico ambiental. Vou traduzir essas coisas todas. A gente acabou desenvolvendo um conjunto de, de metodologias e de procedimentos para que, a partir do tato, da visão, da olfação e da audição, a gente consiga avaliar diferentes atributos do clima e da paisagem. E aí, a paisagem é entendida como relevo, biota, a vida. E o solo, diferentes aspectos do, do solo. O que, que entra nisso? Então, deixa eu contar assim é, rapidamente alguns desses elementos. Então Em clima, a gente vai ver aspectos do clima, o clima mais geral, e como é que ele interfere é, numa dada região, numa dada micro região. E essa interferência junto com relevo, biota e tudo mais, formando o microclima do lugar. Isso é legal a gente entender, porque a gente utiliza isso depois como elementos pré-projetuais para a gente instalar tanto uma agrofloresta eh, quanto um empreendimento imobiliário, ou construir uma casa. Tá, então, deixa eu explicar. Isso tudo que, que foi feito, a gente pontua cada um desses levantamentos. Né? Pontua de um a cinco, pensando assim... Do mais restritivo para o menos restritivo, a gente dá as pontuações. Então, no caso de clima e, e zonas bioclimáticas, a gente vai dar uma pontuação para que esse clima, em função desse clima, se a gente vai gastar mais ou vai gastar menos energia, por exemplo, a gente pontua de 1 um a 5. Então, 1 um é mais restritivo, ou seja, você vai gastar mais, vai ter mais trabalho, e o 5 é menos restritivo, você vai gastar menos energia, menos dinheiro, menos insumo, você vai ter menos trabalho para fazer as coisas. E isso é dividido no que a gente chamou de agroecossistemas, engenharias e urbanismo. Agroecossistema, o que, que é? Essas pontuações em agroecossistema, você avalia a capacidade de produção de alimentos. Então, agricultura, pecuária, mas também de silvicultura, que é o plantio de florestas, mas também... Por exemplo, recuperação de áreas degradadas. Você pode utilizar na permacultura, você pode utilizar na agroecologia. Recuperação de áreas degradadas ou manutenção dos ecossistemas naturais. Então, essas pontuações vão orientando a, o, o levantamento em um dado lugar e dizendo se aquele atributo está legal naquele lugar ou não. E para engenharias e urbanismo, engenharias aí a gente considera tudo que foi levantado acima ou abaixo do solo. Então, infraestrutura, estradas, aterro sanitário, sistema de, de tratamento de efluentes, é, o, o planejamento de um novo bairro, o planejamento de uma ecovila, o planejamento de uma casa, ou o que for. Então, engenharias e urbanismo. E aí o urbanismo entra né, na, na construção de novas cidades, ecovilas, bairros, vilas, conjuntos habitacionais, ou o que for. Então, essa pontuação, muitas vezes, é, é, o que a gente quer com essa pontuação é compatibilizar o uso do solo, o uso e ocupação do, do ambiente, da paisagem, compatibilizar o uso humano e o, o, a manutenção dos serviços ambientais, compatibilizar o antrópico e o natural, compatibilizar a chegada do humano no lugar e a manutenção do serviço, que foi o que a gente fez aqui em casa. Quando a gente chegou, isso daqui era só braquiária. Vou mostrar para vocês aqui. Olha o terreno do vizinho. É só capim. Quando a gente chegou aqui, era daquela maneira. E a gente foi trabalhando e hoje a gente sabe pelos levantamentos todos que a gente já fez, que a gente tem uma ocupação na bacia muito mais positiva do que negativa. O que a gente fez aqui para a bacia hidrográfica é muito mais positivo do que negativo. A gente capta água de chuva, a gente trata os esgotos, ok? Tudo que a gente viu no, nos vídeos até agora. E a ideia é, é como é que seria toda uma bacia hidrográfica todo um, um, um conjunto de, de casas, toda uma ecovila, reproduzindo conhecimentos semelhantes e sendo mais, é, tendo um impacto mais positivo do que negativo na bacia. E aí a gente tem a ideia de que, reproduzindo esse tipo de conhecimento, a gente pode ter, em poucos anos ou pouca, poucas décadas, transformar tudo num grande jardim, com alimento para todo lado, Ok, Então, essa era a ideia de compatibilizar. E o que é que a gente estuda ou levanta em ciência? Ok, falei de clima e zonas bioclimáticas. Depois, relevo. No relevo a gente vai ver declividade, forma de relevo, é, pedregosidade, rochosidade, é muita coisa. Né? A gente vai ver um punhado de elementos de, de relevo que vai permitir a gente ter uma ideia. Pô, e aí, eu posiciono a casa nesse ou naquele lado do, do morro, ou do, do terreno. E essa inclinação está de acordo com a legislação ou não está? O que, que eu faço em relação a isso? Isso é mais ou é menos restritivo? Então, não, não tem aquele negócio de repente você quer construir na pirambeira. Ok. Né? Só que você tem que saber que você vai gastar muito mais, que vai ficar muito mais caro, que vai ser muito mais perigoso. Né? Então, corrida de massa é outro elemento que a gente... Erosão é outro elemento que a gente vê também em relevo. Então, dá para fazer? Dá para fazer. Só que quanto mais você faz contra, mais gasto e consumo e manutenção você vai ter ao longo do tempo. Tá, você quer pagar esse preço? Legal não quer pagar esse preço, então busca no terreno, conheça primeiro profundamente o terreno onde você está querendo fazer as coisas e, e, e estabeleça, dê, adeque as coisas de maneira ao longo do tempo você ter menos trabalho, correr menos risco, gastar menos. Isso não prescinde a necessidade, quer dizer, isso não tira a necessidade de você buscar, principalmente naqueles elementos mais restritivos, de você buscar técnicos e especialistas na área. Então, não quer dizer que você vai largar a mão de engenheiro, de arquiteto, de geólogo eventualmente, muito pelo contrário. Se você tem um lugar muito restritivo, aí é que você vai ter que buscar esses caras mesmo, para você não fazer merda. E a gente faz muita merda por aí o tempo todo, legal? Então, além disso, a gente vê biota. Em biota, o que a gente vai avaliar e pontuar são coisas como fauna, flora, matéria orgânica, organismos do solo. E depois disso, a gente entra no solo. E a gente vai ver um punhado de atributos também. E aí no solo a gente vai ver estrutura, textura, vamos estudar... Compactação superficial e subsuperficial, eu tinha dito isso, estava lá em cima em relevo, Não, mas está aqui embaixo em, em solo, vamos ver a, a consistência quando ele está seco, a consistência quando ele está úmido, quando ele está molhado, o que é que isso implica na hora que a gente vai plantar ou vai colher ou vai planejar um, uma casa, ou um condomínio ou uma cidade, é, e a gente vai, à medida que a gente vai estudando isso, e tudo isso traduzido por linguajar comum. Tem um caderno de campo que a gente vai seguindo passo a passo. Então, cada um desses atributos tem ali os procedimentos para você medir esse atributo. Tudo fácil. Né? Lembra: são, é sensorial, visão, tato, olfato e audição. E isso foi feito com vários grupos, de maneira que a gente fosse traduzindo para o linguajar comum os termos técnicos todos. Então, nesse caderno de campo, quase não tem termo técnico. E tem os procedimentos para você fazer. 27 atributos, no final das contas. Esses 27 atributos a gente consegue levantar em coisa de meia hora, 45 minutos de campo, em cada um desses pontos. Então, você tem uma área maior e quer conhecer melhor essa área, você faz mais pontos amostrais e faz o levantamento disso. Isso tudo vai para uma tabela, que os pontos ali no, no manual, os pontos estão discriminados. Então, você vai colocando numa tabela essa pontuação. Essa tabela depois no Excel vai te dar a média das coisas todas, vai ter as estatísticas básicas. E no final das contas, você vai ter um quadro é, mostrando as pontuações médias né, dadas para aqueles pontos para cada um dos atributos de maneira que você possa relacioná-los também e de maneira que você possa identificar em cada um dos atributos pô esse daqui e, e aí é com cores também vermelho laranja amarelo verde claro verde escuro então o verdão tá legal o vermelhão cuidado né? então em cada um desses atributos você consegue identificar onde é que está é, a, a tua maior possibilidade e a tua menor possibilidade, a tua maior é, resistência ou menor resistência, é, a, a melhor qualificação do lugar ou a pior qualificação do lugar em relação àqueles atributos. De maneira que aí você então, pode focar os seus recursos para resolver uma coisa mais pontual e pode trazer isso como elementos de, de projeto, seja para agroecologia, para permacultura, para agrofloresta, seja para ecovila, a construção de uma casa ou, ou o que for. Os dois processos é possível fazer. Então lá no final você tem um quadro é, quali quantitativo, semafórico, então, que vai te informar com facilidade onde é que estão os gargalos para você lidar com ele. E aí principalmente nos gargalos você vai direcionar seus recursos para contratar gente para resolver aquele problema específico. Né? um engenheiro, né? um geólogo ou o que for, beleza, ou um agrônomo, né? Legal? Então, em linhas gerais, é isso que foi feito na tese e isso vai estar disponível daqui um tempo. A gente precisa ver primeiro como é que evolui e, e como é que a gente vai trabalhar essa questão. Do, do patenteamento desse processo todo, porque uma das ideias é transformar isso tudo num aplicativo de celular de maneira a facilitar para cada um, né? você pode estar tá lá no meio do Amazonas ou lá na, na Cordilheira Argentina, que está tudo bem, você acessa o aplicativo e vai fazendo passo a passo e no final você tem um descritivo completo que vai te dar uma ideia inicial, pré-projetual. né? de como é que estão essas variáveis todas dentro daquele ponto mostrar o que você está levantando. E uma outra possibilidade é você fazer o acompanhamento do terreno. Você está desenvolvendo algum trabalho né, em alguma área, você pode fazer o levantamento nesse momento, como é que está, e voltar a fazer esse levantamento dali seis meses, um ano, cinco anos, para acompanhar a evolução de cada um desses atributos ao longo do tempo. Bom, mas... Daqui para frente, em algum momento, eu vou entrar e detalhar cada um desses atributos para a gente ver o que dá para ser feito. Então, por hoje é isso. Muito agradecido por estarem acompanhando o canal. Um grande abraço e até a próxima!